징계에 대해서, 자연스럽게, 자연스럽게, 대서, 경영, 의무화, 대변해서, 지금 상황에서, 자연스럽게, 해왔던 사람, 협조를, 협조를, 협조를, 협조를, 협조를, 협조를, em relação a esse caso, ou a essa situação, duas ou, três, duas ou três coisas, dois ou três aspectos. Primeiro, a aceitação e o entendimento daquilo que é a é punição que decidiram, decidiram dar ao, ao jogador a qual temos que temos que respeitar e à qual temos que temos que aceitar, não deixando de naturalmente referir que do ponto de vista do ponto de vista desportivo é uma é uma perda é uma perda grande para para, para a equipa devido àquilo que eram e que são as suas as suas qualidades Técnicas, as suas qualidades táticas, a sua a sua experiência, o seu o seu rendimento e tudo aquilo que nos poderia que nos ofereceu durante o tempo que esteve connosco e aquilo que nos poderia oferecer também em termos em termos de futuros. Por isso, em termos desportivos, de não não poderemos deixar de, de dizer que é uma é uma perda grande para para a seleção nacional. Por último de, apesar de ainda não ter não ter falado com não ter falado com o jogador uh, pessoalmente e terei a oportunidade de o fazer seguramente deixar uh, publicamente um, uma palavra de, de agradecimento por aquilo que foi uh, os dois períodos em que teve em que teve connosco, uh, o seu comportamento durante uh, os dois, uh, os dois estágios que teve connosco, agradecer-lhe naturalmente a sua, a sua atitude, o seu rendimento, uh, mas mais que, mais que tudo também, uh, e à parte de lhe agradecer, desejar-lhe naturalmente, assumindo uh, ele, como já o fez, o erro que cometeu, desejar-lhe as maiores felicidades uh, na, sua, na sua carreira profissional uh, enquanto jogador de, de clube como é, como é evidente e ao mesmo tempo uh, deixar também as maiores felicidades em termos uh, em termos pessoais para a, sua, para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar uma uma da, das coisas que das coisas que me, que me ensinaram desde, desde pequeno foi uh, a respeitar as decisões dos outros e a respeitar as decisões de quem tem a competência para as tomar e não mais do que não mais do que isso nós estamos estamos a trabalhar num país que não é que não é o nosso com diferentes diferentes ideias diferentes culturas algumas coisas similares como é como é evidente e que nos que nos leva e que nos que nos obriga como é como é evidente a sabermos uh, adaptar-nos e obrigar-nos a respeitar aquilo que são as decisões, como disse anteriormente, de quem tem a competência para, para as tomar. Uh, obviamente, uh, como disse anteriormente, respeitaremos essa, essa decisão. Sabemos, uh, como também já o disse anteriormente, do ponto de vista desportivo, é uma perda é uma perda enorme é uma perda enorme não o posso deixar de dizer de outra de outra maneira um jogador de uma de uma qualidade uh, extraordinária que nos deu uh, muito nestes uh, nestes quatro jogos que nos poderia dar muito no futuro mas a partir de agora uh, teremos que ir à procura de outras uh, Teremos que ir à procura de outras, de outras soluções e, como disse anteriormente também, desejar-lhe a maior sorte do mundo para aquilo que é a continuidade da sua, da sua carreira desportiva a nível, de, a nível de clubes e desejar lhe as maiores, as maiores felicidades em termos pessoais e familiares, não mais do que, não mais do que isto nós não, não, não, não iremos uh, acho que, é que há dois, uh, dois fatores importantes o primeiro é que não iremos, não iremos mudar a nossa forma de jogar mesmo tendo perdido um, um, um excelente jogador a segunda é que tentaremos encontrar soluções para continuar uh, a jogar da mesma, da mesma forma mas obviamente não pediremos a nenhum dos outros jogadores uh, que vai eh, jogar na posição de, de central, não lhe pediremos eh, que vá fazer o mesmo eh, que, faria, que faria o Dranco. São jogadores, são jogadores diferentes, os princípios da nossa equipa não irão mudar, mas os jogadores serão diferentes e, como, como tal, irão eh, oferecer coisas, coisas diferentes também.